Eu gostaria de falar do enorme envolvimento, o enorme festivo envolvimento que a gente tem tido com com a marca Zilden, uma marca que vai completar em breve 400 anos e que está aqui no na Escola de Música e Tecnologia apoiando o Instituto de percussão há quase 20 anos. Juntos a gente realizou uma série de eventos muito construtivos com os provavelmente os mais destacados bateristas do mundo. E hoje ratificamos essa parceria. Zildian, que é um objeto de desejo da maioria dos bateristas, agora está à disposição da maioria dos nossos alunos. Fala, galera, tudo bom? Eu sou o Giba Favorito, dentro da minha sala aqui, da coordenação, dentro do IPT, Instituto de Percussão e Tecnologia da Escola de Música e Tecnologia. Estou aqui para falar para vocês da da ratificação dessa parceria que eu já tenho desde 1999 com a Zildian, que é uma coisa muito especial para mim e agora cada vez mais para a escola. Eu já uso aqui desde 1999 e agora no IPT nós temos uma sala oficial da Zildian para os alunos praticarem, fazerem seu teste drive, sentirem o instrumento, enfim, é muito bacana. Porque a Zildian é uma empresa de tradição, uh, como vocês sabem, é uma empresa que dura... Uh, Desde 1623, é uma, é uma empresa que vai trocando de, uh, de direção uh, pai, filho, avô, é uma coisa muito bacana. E isso, para quem dá aula, é uma coisa importantíssima. Por quê? Porque a gente consegue passar valores interessantes para os alunos, das coisas importantes de serem conquistadas né, uh, com o tempo, o que a Zildjian fez pelo mundo da bateria. Né? A linha é muito legal, os pratos, eles tem resposta, tem tamanho de prato normal, eles têm resposta, tem o mesmo feeling de, de tocar em prato de verdade, a condução tem som de cúpula, apesar do volume baixo, tem um pouco de som de prato, os pratos são muito bons, a linha é muito interessante. É, primeiro de tudo, proporciona uma felicidade, né? você está tocando, estudando com uns pratos realmente de, de qualidade, assim, eu acho que aqui, assim, pra sala, ele... Caiu como uma luva, né? porque assim, como é, tem muita gente estudando aqui, muita, muito fluxo de gente, então são pratos que você vê que realmente são, são feitos para isso, pra, são resistentes, duráveis, né? Então acho que aqui para a sala, né, além de ter um som maravilhoso, assim, assim, principalmente para o estilo que eu gosto, que é o rock, né, eles têm uma... Assim, vai cair como uma luva, né? Eles têm muita qualidade de som, né? Assim, qualidade que é difícil você ver assim, né, em outras... Falar assim, de outras marcas, mas que tenha Comparando, né? ele tem uma qualidade de som Realmente muito boa Eu acho que tem tudo a ver O ensino, a arte de ensinar bateria Com a Zildian, porque a própria história da Zildian Se confunde com a história da bateria né? É uma coisa de tradição É uma coisa de desenvolvimento É uma coisa que é passar de geração para geração E é muito bacana Falar disso para os alunos É importante o aluno começar com coisa boa E a Zildian oferece isso principalmente com essas linhas S agora que estão chegando aí no mercado com uma qualidade absurda. O custo-benefício dessa linha é realmente impressionante. Então fica a dica para vocês, convido vocês a visitarem aqui o IPT, a fazerem um test drive, e é uma honra essa parceria. O MT está cada vez mais com a Zildia. Abraço!